Eu, pessoalmente, eu uh, gosto bastante de televisão uh, e gosto da forma como a televisão é feita. Só que, colocando-me no ponto da minha geração e sendo um representante da minha geração, eu tenho a plena noção que a forma como a televisão está feita e a estrutura e a programação do, dos conteúdos como são apresentados não é, uh, neste momento, a é ideal. Porque eu vejo, 90% da minha, da minha geração não vê televisão. Eu, por exemplo, em minha casa, vou sair agora de casa, eu não tenho necessidade de comprar ou ter uma box em casa com os quatro canais, eu vejo Netflix, vejo YouTube, vejo HBO, é, é tudo streaming acima de tudo e acho que a televisão perdeu muito essa alavancagem que foi criada pelo digital, no fundo é, é isso.